Apresentando Eu, papai Jujuba Nanica No canal Jujuba Nanica! Para mais um vídeo hoje, nós estamos aqui para um vídeo de códigos de Robux. Mas bom, gente, hoje nós vamos gravar código de Robux E também, gente, vocês podem deixar aí nos comentários as ideias de vídeo que eu vou tentar correr atrás, tá bom? Mas, antes de tudo, vocês deixem o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para seus amigos. Yeah! E é isso, fiquem com o vídeo. Mas, vamos lá. Eu vou me logar com o Roblox username, então vou clicar aqui, sign up today. Pode ser aqui ou pode ser ali em cima, em um account. Se você quiser logar pelo Google, aqui você vai aqui. E pelo Roblox username é só botar aqui. Não bota, não, se for Se for entrar Logar Por aqui, ó, Roblox username Você vai ter que botar só assim, então não bota Bota isso aqui, se for pra Roblox username Se for pra e-mail, bota naquele lá Eu tenho quatro Robux Não <risos> <risos> Hum Vocês vão aqui I earning promo Promocote. Eu lembro, não sei como. Pro Primeiro Promacode. Sou humano. Pausa o vídeo aí pra ver. Calma. Pausa aí o videozinho pra ver. Pronto, sou humano. Cadê mais? Que tem um avião um avião, um avião, um avião. E pronto. Resgatar. Você conseguiu um Promacode. Ok, vamos para o próximo promo code Que é esse Cadê o Não confio no Clean robux. Gente, o próximo site é o clanrobux.gg. Vocês já conhecem E ó Entrem com o seu Roblox username ou com sua conta no Google Eu vou entrar com o meu Roblox eu tenho 15 Robux Aqui, gente, vocês botam aí hate Robux, que senão ele vai ficar Mandando coisa que não pode Entendeu? É bom, gente, cadê? Discord, Discord, promo code dele, Promo code, aqui, ó em cima Primeiro promo code Eita AD Aqui, o primeiro promo code É o pool Aqui ó, clique to heading. Oh, su sucesso! Eu sabia que eu confiaria no Claim Robux. Ah, start com nós. RBX Gold, todos os sites vão estar na descrição do vídeo. O Roblox Username, que no caso é meu link. Ah, eu tenho quatro Robux. As, cadê? Onde que fica? Em Promocode Gente, o primeiro Promocode é o Clone, no caso o Palhaço Eu acho É, isso aí Conseguimos um Robux Olha Já vamos pegar o próximo que é o Pop Pop, gente Pô, Código Pop Um Robux e o próximo é o... Ok. Gente, próximo site é o RBXFAM. Aqui, entrando... Os códigos e promocode. O primeiro código, gente, é Purple Magic. Ô, o... oh, gente... Sempre que vocês verem o código, vocês pausam, porque tipo assim, tem muito código que eu não usei e talvez não vá para edição, mas tem muito mesmo. Tem tipo 1, 2, 3, 4, 5, não quero contar. Mas tem muito. Então vocês pausam o vídeo quando vocês verem o código, tá? Eu vou dar um tempinho. Enten usuário. Key, hyper, unicórnio. Start. Tudum! Consegui, consegui, consegui, consegui, gente. Já consegui aqui, e yeah. aqui, mas em top, fez vídeo de vocês,